Eu sempre acreditei, não adianta de nada comprares um plano de mais se te esqueceres de que nada supera o valor de uma boa ideia. Ah, mas isso não se faz assim. Ontem, se calhar, não se fazia, mas hoje vai-se fazer. Humildade é um fator muito importante na, na transformação digital. É impossível sermos especialistas em tudo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 numa grande crise, e até agora não tinham sido ameaçados por absolutamente nada, a não ser a ameaça da de desinformação.